Boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Calisto, coordeno as rodas de conversa do Centro Cultural de Esperança e Vermelha e hoje estou aqui com mais uma roda de conversa. O tema da nossa roda de conversa hoje é renda básica e cidadania. Para dialogar conosco, nós estamos recebendo aqui como convidado o Leandro Ferreira, que é presidente da Rede Brasileira de Renda Básica e também militante do PT. Bom, boa noite Leandro. Boa noite, Guida. Tudo bem? Antes de... Tudo. Antes de passar aqui a palavra ao Leandro, que é o nosso convidado especial hoje, quero passar uns recadinhos iniciais, tá? O recado hoje é, primeiro, que essa live está sendo transmitida pela fanpage do CCV, tá? Se você quiser acompanhar nesse momento, é só entrar na, nessa live, ou então, essa live depois ela fica lá gravada nessa página. Ok? Mas ela também é transmitida pelo meu blog. O endereço é blogdaguida.net.br. Se você tem algum amigo, alguém que você acha que seria importante é, assistir essa live e não é inscrito no Facebook, tem essa opção também de você acessar o nosso blog, Ok? Bom, aí a gente pede para vocês curtir a página, né, participar dessa live e compartilhar. À medida que vocês forem entrando na transmissão, assistindo, dê um retorno para nós sobre o som, sobre a imagem, ok? Também tem a opção de vocês fazerem questões, de vocês fazerem perguntas, fazerem comentários, fiquem à vontade aí. Que na medida que a gente for aqui dialogando, o primeiro Leandro faz a fala inicial e depois a gente dá uma paradinha para ler os comentários, ler as questões, tá? Então, como eu já falei demais, eu, eu vou passar aqui para o Leandro falar um pouco sobre o projeto da, de renda básica e cidadania. Lembrando que esse é um tema é, muito atual é, diante aí do, do projeto de lei que foi aprovado agora, no início de abril, que é o projeto de é, auxílio emergencial, né? É, por conta aí desse período é, de pandemia, por conta do coronavírus. Enfim, então eu, a gente entende que é o momento mais do que propício para a gente debater políticas que a gente acredita que sejam políticas, políticas importantes para os trabalhadores, ok? Bem-vindo, Leandra, com você a palavra. Obrigado Guida, vou começar aqui, queria estar pessoalmente com vocês discutindo o tema, é um prazer estar com os companheiros é, do Centro Cultural Esperança Vermelha, é, já estive inclusive na, em, em Campinas em atividades do Centro Cultural, é, então me sinto muito confortável aqui de conversar com a sua audiência, Guida, é, e prazer estar aqui, de fato a gente tem sido procurado né, na Rede Brasileira de Renda Básica para falar sobre né, esse tema uh, da renda básica em função da crise do coronavírus. Né? Uh, logo que começou uh, uma noção em relação à pandemia e de que ela teria uma face econômica né, que afetaria diretamente os trabalhadores, né, foi levantada a possibilidade de que uma renda básica universal fosse uma das opções para o enfrentamento dos problemas econômicos uh, gerados pela pandemia. Né? Então, uh, de fato, a coisa se alastrou pelo mundo né? e uh, propostas inspiradas no conceito tradicional de renda básica vêm sendo debatidas no mundo inteiro e a gente considera que aqui no Brasil a gente teve um desenho que se dá em função de um acúmulo de um debate que já é né, de muitos anos aí sobre esse tema. Né? Não, não ficamos devendo nesse debate ao longo dos últimos, das últimas décadas para nenhum país do mundo. Eu vou tentar uh, expor aqui para vocês um pouquinho do porquê disso né, e de como a nossa trajetória enquanto campo político uh, fez toda a diferença para que a gente chegasse hoje às condições necessárias para uh, tentar atingir um pouco mais né, com alguma uh, efetividade os, os trabalhadores que serão os maiores prejudicados aí Uh, durante esse período de pandemia. Né? O que eu tenho dito para todos é que ah, nem todo mundo pode, com, pode ser que contraia os sintomas da, uh, do coronavírus, né? da, da Covid-19, mas os efeitos econômicos eles vão ser sentidos pela sociedade como um todo, né? seja porque as pessoas que dependem das suas atividades cotidianamente para obter remuneração, para obter renda, vão ter essas atividades interrompidas, seja porque os efeitos sociais disso vão ser para todo mundo, vão ser universais de fato, e vão fazer com que as pessoas tenham um decréscimo da qualidade de vida, da situação econômica do país em que vivem e assim por diante. Então, o prejuízo, embora distribuído desigualmente, Uh, como a gente sabe que é a distribuição da riqueza no mundo, uh, é para todos, uh, enquanto que a doença pode ser que, em função das medidas de isolamento, de vacina no futuro, uh, não atinja a todos. É, mas, é, quando a gente começa a comentar uh, sobre a renda básica, né, se você falar assim, com os caras uh, mais tradicionais desse debate, onde eu costumo interagir uh, no mundo e no Brasil, Uh, com especialistas, estudiosos sobre o tema, né, você vai perceber que esse não é um debate novo, muito pelo contrário, né? E às vezes a gente acha, ah, não é um debate novo, é de fato, ali, década de 70, 80, já se debate isso há muito tempo, o Suplicy é uma figura conhecida, mas estamos falando de velho de verdade, uma coisa de cinco séculos, né? Então, os estudiosos costumam dizer que o que marca a primeira proposição de garantia de renda mínima né, uh, no mundo é a publicação de Utopia, pelo Thomas More, em 1516. Então, uh, já naquela época, se discutia, por exemplo, uh, qual era o melhor meio de se punir criminosos na Inglaterra, na Europa, no contexto daquele debate. E aí, é, muitas propostas estavam ali sendo implementadas, inclusive a pena de morte. E o personagem principal de Utopia... É, ele fala lá para um dos seus interlocutores, é, o principal personagem é o Rafael Itlodeu, Itlodeu em grego significa contador de histórias, ele conta que melhor do que infligir castigos horríveis né, a quem não tem outra alternativa se não roubar para poder viver, né, melhor do que fazer com que essas pessoas tornem-se cadáveres pela pena de morte, seria garantir as condições de vida uh, por meio de sustentação econômica desses indivíduos, não nesses termos, aquilo é dito, né, é, mas por meio da sustentação desses indivíduos, é, independente das atividades que eles estejam exercendo é, no mercado de trabalho ou é, naquela sociedade em específico. Claro que estamos falando de uma sociedade é, assim, ainda absolutista, né? abrindo as portas do mercantilismo, né? não é exatamente a mesma coisa quando a gente fala em uh, garantir o sustento de alguém, né, uh, em troca de, de não matá-la e tal, não é a mesma coisa que a gente fala agora uh, de renda básica para garantir cidadania, liberdade, dignidade e assim por diante. Mas isso tudo avançou ao longo de muitos séculos, isso vem sendo debatido há muito tempo nessa esfera da filosofia, da filosofia econômica, das ciências sociais, na Revolução Francesa, é um período rico de desenvolvimento de propostas que passaram a compor o rol de possibilidades de proteção social. Isso tudo culmina na seguridade social, que teve também seus impactos a partir do que foi desenvolvendo pelo regime de Bismarck, na Prússia e assim por diante. Tem um marco importante que é... Uh, feito pela contribuição de Thomas Paine, que foi que atuou na Revolução dos né, Estados Unidos e também na Revolução Francesa, chamada Justiça Agrária. É, nessa contribuição, é um texto bem pequenininho, está traduzido para o português e publicado como anexo no livro que o suplici. tenho certeza, muita gente já teve a oportunidade de interagir em função dele. Está é, lá esse texto e ele propõe o seguinte... É, por conta do avanço uh, da Revolução Industrial, do capitalismo, uh, do cercamento de terras, você passou a excluir uh, parte da população que antes tinha direito à terra, à água, ao ar, de forma livre, uh, você passou a cercar aquilo e tornar aquilo parte uh, da propriedade privada de algumas pessoas. E, uh, em função disso, quem ocupa essas terras, quem exerce a propriedade privada dessas terras, deveria indenizar os demais uh, em função de os demais não poderem mais ter acesso a isso. Se dá muito no contexto da produção uh, de lã, por exemplo, uh, para abastecer a revolução industrial uh, naquele período ali entre os séculos uh, 18 e 19. Né? Então, uh, essa proposta seria uma espécie de aluguel de terras, uma indenização que deveria ser paga em função do direito natural que está sendo usurpado uh, por alguns indivíduos que passam a ser donos das terras. Né? Então, é, eu, particularmente, acho que é impressionante a atualidade desse debate, né? é, porque, embora a gente esteja discutindo aí, é, a, o coronavírus, né? é, o, a, a forma como se extrai riqueza no mundo né? do, daquilo que é propriedade ou deveria ser do bem comum, né, ela acaba afetando diretamente aí o desenho das nossas políticas públicas, do nosso sistema tributário, e assim por diante. Né? Então, eu considero essa contribuição muito bacana, simples de ler, para quem quiser conhecer, e atual. Né? É, então, isso evolui desde esses tempos, eu cito esses dois exemplos em geral, primeiro porque são os mais importantes, segundo porque é, eles são ilustrativos do quanto esse debate já ocorre há muito tempo, né? já há séculos, é, e com o formato mais de uma renda básica, mais recentemente no século XX. Né? Mas no século XX, isso ganhou diversas, uh, diversas formas, né? então uh, a Seguridade Social, que expandiu muito, Uh, no século XX, o alcance das suas políticas, ela tem vários desenhos ao redor do mundo, né? nem todos uh, têm uma característica de proteger integralmente, a gente compara muitos escandinavos, a Suécia, a Noruega, uh, países uh, do norte europeu uh, com o restante do mundo, né? uh, em alguns casos isso implica no restante do mundo de, em sistemas de proteção social incompletos ou incapazes de garantir proteção, como é o nosso. É, alguns deles muito vinculados a, a uma perspectiva é, de contribuição prévia né, para poder ser parte uh, do grupo de beneficiários daquele sistema, que é o que a gente chama de sistemas contributivos. É o caso da previdência social. Né? A previdência, você né, tem benefícios... Uh, que você obtém em determinado ponto da vida, uh, em função daquilo que você contribuiu para ter. Né? Uh, sabe que tem todo um debate aí sobre reforma e tal, mas isso é a via de regra uh, para todos os sistemas de pensão ou uh, de previdência ao redor do mundo. Né? Esses sistemas são contributivos. Né? E uh, ao contrário desses sistemas a renda básica é um sistema que se propõe a ser universal, independente da contribuição que cada pessoa tenha uh, para uh, ser parte da política social, daquela transferência de renda. Claro que uh, convivem dentro de um mesmo sistema de proteção social, políticas contributivas, políticas não contributivas, é, políticas que protegem mais, políticas que protegem menos, saúde, educação, moradia, é, são sistemas híbridos, em geral. Né? Não existe um sistema é, perfeito ou ideal. Né? Existe, na verdade, o que a história de cada país, né? o que a economia política de cada país produziu como resultado dos embates políticos que existiam ali entre classe trabalhadora, detentores da riqueza, é, em torno de políticas sociais. Então, é, no, fundo, no fundo, os sistemas de proteção social que a gente tem, eles correspondem uh, à economia política que aquele país tem. Né? Se a classe trabalhadora foi capaz, em algum momento, de uh, construir sistemas mais generosos, né, de estabelecer uh, padrões mínimos de uh, proteção social que ela considera que sejam justos, isso se dá em função da história desses países, e não exatamente de uma escolha uh, simples uh, por uma política pública. É muito mais complexo do que isso. né E a gente vê que uh, a distribuição da riqueza também responde a uma economia política, né e, e acho que isso está muito bem investigado em toda o debate sobre os, o, o welfare state, sistema de proteção social e assim por diante. né é, então, em é, nenhum desses sistemas, a gente verifica que existe uma renda básica, tal como uma renda básica nesses debates clássicos que evoluíram ao longo do século, é, se propõe a ser. Né? E o que, que se propõe a ser uma renda básica? Então, é, a renda básica ela tem... É, uma condição mínima é, e cinco características básicas. A condição primeira de uma renda básica, nesse debate clássico da economia política, é que ela seja justamente paga por uma comunidade política. É, o que é uma comunidade política? É o, é um, é o Estado. Né? Se, não importa se é o município, se o é um Estado, província, condado, é, ou o país. Então, ela é paga pelo Estado, é, que é uma comunidade política com base territorial, a qual todos os cidadãos naquele território pertencem e, é, e tem possibilidade de é, atuar politicamente. Não significa que é uma democracia, que é isso, que é aquilo, não estou falando de regime político, estou falando de uma comunidade política. Né? Então, é, essa é a única condição. Por que, que isso é importante? Porque tem surgido já há algum tempo né, um debate assim, relacionado, por exemplo, ao Vale do Silício, a startup, a ONGs, muitas vezes, no né, terceiro setor, é, que se propõe a pagar benefícios sociais, é, por exemplo, num arranjo de startup, de, de negócios sociais e assim por diante. Não estou desprezando essas uh, alternativas. Só estou dizendo que, ao longo dos séculos, o debate sobre a economia política correspondeu ao embate em torno uh, do Estado, papel do Estado e assim por diante. Então, a gente, uh, para ter um mínimo de condição de analisar as coisas, uh, estabelece que a, uma comunidade política é a referência para o pagamento de uma renda básica. E ela tem cinco características. Vou começar pelas duas que são as mais conhecidas, que é o fato de ela ser universal e incondicional. Universal porque é para todo mundo. Ah, mas todo mundo, rico, universal, é para todo mundo. É o SUS da garantia de renda. Né? Ele é um sistema universal de acesso para todos, né? que ninguém tem que ter algum tipo de contribuição prévia para poder ser elegível ao uso daquilo. Não estou falando de um sistema que vai remunerar todo mundo, independente uh, da condição uh, que aquela pessoa tenha é, no mercado de trabalho, é, em termos de acúmulo de patrimônio, de riqueza, é, e assim por diante. Então, a, é, é, uma, é de fato é, uma proposta para todos. Né? Então, tornar a garantia, a segurança de renda um direito de todos. É, e ela é incondicional, é outra característica muito conhecida. Né? E quando a gente fala incondicional, a gente muitas vezes está falando aqui no Brasil, daquilo que a gente conheceu no programa Bolsa Família, como condicionalidade. O né? que, que são as condicionalidades do Bolsa Família? Frequência escolar uh, e adesão ao calendário de vacinação do Ministério da Saúde, nos UBSs e unidades de saúde ao redor do país. Né? Então, uh, a gente conhece isso como condicionalidade, mas há outros tipos de condicionalidade que acho que são interessantes, é, que sejam compreendidos, né? é, para que a gente é, entenda bem o que a gente está falando Nesse debate da renda básica, nesse debate sobre a condicionalidade. Então, isso está muito bem expresso, Guida. Não sei se você já assistiu aquele filme Eu, Daniel Blake. Um filme muito bom, né? é, Talvez vocês já tenham até passado aí no Centro Cultural Esperança Vermelha, né? Se não passaram, eu recomendo, viu? Eu não lembro. É. Tá, tá. É, mas é, tem até um novo já do diretor, depois eu falo sobre isso. Mas. É, tá bom. Eu, Fala Daniel assim, Blake, a gente a gente gosta. É, ainda mais nesse tempo né, de pandemia. Em vez de ficar assistindo <risos> lá, Casa de Papel. <risos> é, Verdade. Não é <risos> Mas é, a, o, o Daniel Blake, para quem assistiu, é, viu que ele lá tem uma condição de saúde que afasta ele do emprego dele né, e não consegue acesso aos benefícios de saúde e, por conta disso, uh, vai atrás dos benefícios para desempregados. O problema é que, para receber os benefícios de desemprego, ele tem que manter-se procurando emprego. E no caso de, de uma proposta de emprego ser apresentada a ele, é, ele é obrigado a aceitar. Isso é um sistema que a gente chama de workfare, que é um sistema voltado ao trabalho, pra, é, vinculado à proteção social. Né? Então, é um sistema que é, tenta trazer o indivíduo de volta ao mercado de trabalho, para que é, não haja um incentivo de permanência Dentro daquela política social. E aquilo que está no filme não é uma fantasia uh, por completo. No Reino Unido, de fato, as políticas de proteção social são daquele jeito. O indivíduo ele tem que comprovar que está, por exemplo, fazendo curso de formação. Uh, que ele, tá, ele tem que comprovar que está, uh, por exemplo, procurando emprego. Que se ele receber uma proposta, ele é obrigado a aceitar e assim por diante. Né? Então... É, no mundo é, em que o capitalismo avançado produziu um estado de bem-estar bem social é, bom, como o europeu, muitas vezes há esse tipo de condicionalidade. Né? Então, eu costumo dizer que aqui a gente tem uma limitação na compreensão do que, que é a condicionalidade em função do que foi o Bolsa Família. Né? Mas, no fundo, no fundo, a saúde e a educação são também direitos universais né, e eu tenho para mim que uma pessoa que, quanto mais alta a sua renda, mais ela se preocupa com a saúde e educação dos filhos, e né, não fosse assim, uh, os mais ricos não fariam questão de pagar as melhores escolas, os melhores sistemas de saúde possível para os seus familiares. Né? Então, é, eu entendo que a gente tem que avançar na compreensão né, do que é uma condicionalidade no Brasil, né, de, tanto de acesso quanto de permanência no programa, né, para que a gente avance mesmo nesse debate sobre condicionalidade. Né? Então, essas duas características são as mais conhecidas na renda básica. Mas tem outras. Né? Então, uma delas é, por exemplo, que o benefício de uma renda básica seja pago em dinheiro. Né? Por que em dinheiro? Por que não em cesta básica, em voucher, em cupom, em vale, em serviços prestados a quem está em uma situação de necessidade? Porque o dinheiro ele permite maior autonomia para que a pessoa decida a respeito ah, daquilo que ela considera importante e daquilo que ela considera mais necessário. Você, se você levar uma cesta básica na casa de quem está precisando pagar aluguel para não ser despejado, isso talvez não tenha a mesma importância. Não estou dizendo aqui que não deve existir política de segurança alimentar que vai exercer o poder do Estado de compra para ah, estabelecer ou regular preços de gêneros alimentares, de produtos de higiene, de acesso ao mercado de moradia, de habitação, não, tô, não é essa a questão. A gente está falando aqui, na verdade, de uma autonomia que a pessoa pode ter a partir do dinheiro que ela dispõe para fazer as suas escolhas. Então, um debate clássico da filosofia, não é nem da economia, de que né, o dinheiro promove a autonomia dos indivíduos. Não estou falando que ele vai ter que comprar todos os seus direitos no mercado de trabalho. É Pelo contrário, o debate de renda básica no mundo avançou muito. Ninguém defende reduzir educação e saúde a uma transferência de renda. Mas é, o dinheiro na mão das pessoas confere maior autonomia do que um voucher, por exemplo, um cupom, um cartão desses de vale alimentação que a pessoa só pode gastar no mercado, por exemplo. Se for um mercado pequeno, se for uma comunidade com apenas um mercado, né, o, o, o dono daquele mercado vai estabelecer e definir os preços que cada pessoa vai ter que uh, praticar ali naquele, naquela negociação. Então, é, é, o dinheiro é uma das características assim, importantes do que é uma renda básica. Segundo, é, dessas, dessas características menos conhecidas, ele, é, ela tem uma característica de ser um pagamento regular. Então, as pessoas já sabem que vai acontecer em tal data do mês, né? elas podem se planejar, ela é periódica, de tanto em tanto tempo, esse pagamento acontece com certeza. Né? Isso permite as pessoas terem um horizonte de futuro. Né? É, e uma outra questão que também permite as pessoas é poderem fazer parte da riqueza produzida naquela comunidade a, a cada tanto tempo. Né? Então, a, faz parte a, do seu direito de participar... Uh, da riqueza produzida ali naquela sociedade que você faz parte a cada mês, a cada uh, 15 dias, a cada ano. Né? Então, uh, esse, uh, esse debate da regularidade, da periodicidade, uh, responde ao direito de participação a uma riqueza produzida dentro de um determinado contexto, e a possibilidade de horizonte de futuro para cada indivíduo. E, por fim, ela é individual. Não é uh, um benefício calculado com base na condição de cada família, né? ou por quantos membros, ou uh, se a pessoa uh, tem ou não uh, dependentes, e assim por diante, ela é um benefício individual. Significa que do dia que a pessoa nascer, o dia que ela uh, falecer, ela vai ter direito individualmente àquele pagamento. Evidentemente, uh, aqueles que não puderem responder por si só, né? crianças... Pessoas numa situação de dependência uh, vão ter alguém que legalmente exerça a administração do, do, do seu, da sua renda básica, do seu recurso. Né? Uh, então, são essas cinco características. Universal, incondicional, em dinheiro, regular e periódica e individual. Né? Se você me perguntar uh, se tem algum lugar do mundo que chegou perto disso, é simples. Não chegou, ninguém, lugar nenhum no mundo, nem os escandinavos. Né? É, mas a avaliação que temos é que avançar nas políticas sociais que existem hoje, de transferência de renda, de proteção social, de seguridade, com base nesses critérios, nos permite ir cada vez mais perto de uma renda básica. Então, esse é o raciocínio que orienta aqui a nossa atuação política na rede brasileira de renda básica, né, é, e também a, na, na nossa compreensão das políticas sociais, tais como elas existem. E aí chegou a crise, bom, aí, aí, rapidamente, passando pelo contexto brasileiro, né, esse debate existe, do ponto de vista político, acadêmico, já há bastante tempo no Brasil, desde a década de 70, e ele vem sendo proposto já de diversas formas. Uma delas é na forma de um imposto de renda negativo. O que é um imposto de renda negativo? É o seguinte, você tem a linha do imposto de renda, deixa eu fazer com outra mão que está ao contrário, a linha do imposto de renda. Então, quem tem uma riqueza aqui, né, é, paga esse nível de imposto de renda. Se o cara tem uma riqueza aqui, ele paga menos de imposto de renda. Só que tem gente que está para baixo dessa linha do gráfico, que está aqui. ó. Então, essa pessoa que está abaixo do zero, você vai pegar e pagar para ela e repor a renda dela no imposto de renda. Ao invés de ela, no final do imposto de renda, pagar mais imposto de renda, ela recebe. A gente que é trabalhador, Guida, acha que é, o imposto de renda é aquela coisa da restituição. Não é. Quem é rico de verdade, chega depois da declaração do imposto de renda, o cara não fala assim, ah, quanto eu tenho aqui para receber de restituição. Restituição é para a classe trabalhadora mais ou menos protegida. O cara que é rico, chega no final da declaração, ele está devendo ainda para o Estado. Né? E aí ele emite uma DARF, né? uma declaração que ele tem que ir lá e pagar é, de imposto de renda. Né? Então os ricos desse país, depois da declaração, não é que eles são restituídos, eles estão devendo ainda milhões de reais depois da declaração do imposto de renda. Então, do mesmo jeito que esse cara está aqui é, pagando imposto de renda, tem gente que deveria estar só recebendo. E aí, ao invés de você ter o cara que é isento porque não tem renda suficiente, você, na verdade, está complementando a renda dele para ele chegar a um mínimo de, de, de renda. Essa não é uma ideia nova, de, existe desde as décadas de 30, 40, mas ela foi muito defendida pelo Milton Friedman aí a coisa embola, né, porque é, tem muita gente no nosso campo político, nossos companheiros, que fala assim, pô, mas essa história de renda básica é coisa de liberal, é coisa dos caras que não querem proteger, querem transformar tudo em dinheiro, por quê? Porque o Milton Friedman, é, que foi um economista que ganhou o prêmio Nobel, tem seus méritos e tal, escreveu um livro que é a Bíblia dos uh, Liberais, que é o Capitalismo e Liberdade, em 1962, Nesse livro, ele defendeu o imposto de renda negativo né? é, como uma medida fundamental de enfrentamento à pobreza, e olha só as palavras do Friedman: a sociedade não pode aceitar determinados patamares de pobreza e tem que despender por meio do estado de recursos para superar a condição de pobreza individual. Não deve, esses indivíduos não devem ficar à mercê da caridade individual ou dos serviços assistenciais que porventura possam surgir. Essa parte, se pegar só isso, a gente defende também. Né? É, o problema é que em muitos outros capítulos do Capitalismo e Liberdade, de 1962, ele defende que educação, saúde e assim por diante sejam serviços totalmente privatizados e que as pessoas recebam vouchers para adquirir saúde e educação no mercado ele não defende que o imposto de renda negativo substitua ah, diretamente a política de saúde e educação. Isso é uma outra parte que está no mesmo livro. E aí os liberais invocam o Milton Friedman para dizer que são eles os donos da ideia é, de garantia de uma renda mínima, renda mínima universal, renda básica. O nome é uma confusão total, cada um defende o seu. Né? É, então, é, no Brasil isso tem, foi defendido no começo também na forma de um imposto de renda negativo, que não é algo, é, do ponto de vista de direita, da, de cara. Né? Ele pode ser algo progressista, o um imposto de renda negativo. Né? É, e na medida que o um imposto de renda negativo significa que quem está na, na parte alta da curva tem um benefício igual de quem está na parte baixa, mas isso não significa que esse cara vai deixar de pagar todo o imposto, mas ele vai receber só uma partezinha aqui de dedução, na forma de crédito fiscal, é... então você vai ter uma política equivalente a uma renda básica, universal para todo mundo. Meio complicado, mas do que, que eu estou falando? Quando o rico declara imposto de renda, e ele tem filhos até 16 anos, por exemplo, ele joga lá que ele tem dependentes. Esse cara tem uma dedução do imposto de renda que ele tem a pagar, porque ele tem dependentes é uma redução de tantos mil reais aplicada à alíquota de 27,5%, na qual provavelmente esse mais rico se encontra. Se você pegar esse valor e dividir ao longo dos meses do ano, você tem uh, um valor que é de aproximadamente R$ reais por criança até e adolescente até 16 anos. No Bolsa Família, a gente paga R$ 41,00 por criança até 15 anos. O que significa que a gente tem, uma, grosso modo, um imposto de renda negativo, mas que paga mais quem está aqui em cima do que quem está aqui embaixo? Porque o cara que recebe Bolsa Família recebe um benefício menor do que o cara que paga uh, que fica devendo milhões de reais no imposto de renda. Então ajustes desse tipo são o que eu chamo de ajustes que nos permitem aperfeiçoar o sistema tributário, a política de, re... de transferência de renda no Brasil que nos colocam mais perto de uma renda básica. Seria melhor pegar o dinheiro de quem recebe a dedução e de quem recebe Bolsa Família, transformar num bolo só de dinheiro e pagar para as crianças o mesmo valor né, do que pagar o que você paga pelo Bolsa Família e o que você paga pelo, uh, pela dedução do Imposto de Renda. Se você juntar tudo num só é, e pagar o mesmo valor para todo mundo, quem está no Bolsa Família vai melhorar quem está na dedução do imposto de renda vai piorar um pouquinho, é mais justo. Né? Então, não podemos confundir o debate, a paternidade do imposto de renda negativo com a, a sua possibilidade de ser algo uh, progressista no contexto em que a gente vive. Mesmo uh, o debate, o, a primeira proposta de garantia de renda no Brasil, que apareceu é, nesses formatos, foi feita pelo Suplicy. Foi o primeiro projeto de lei que ele apresentou Uh, quando foi eleito senador, em 1990 ele foi eleito, em 1991 ele foi, uh, come começou o mandato dele, no em abril, olha, fez 29 anos, dia 16, Guida, no último dia 16. No dia 16 de abril de uh, 1991, o Suplicy apresentou o primeiro projeto da história do Brasil, mais ou menos nesses termos, na forma de um imposto de renda negativo. Aquilo foi aprovado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, não avançou, é, mas avançou em governos locais, dentre os quais, qual deles, Guida? Acho que bem famosa essa cidade aí, Campinas, né? É, então, foram dois governos os que iniciaram benefícios, transferências, os mais pobres, mais ou menos condicionadas, a depender de cada um dos desenhos, mas... Uh, diretamente influenciados pelo debate que o Suplicy fazia. O primeiro foi uh, o Distrito Federal, sob o governo do Cristóvão Buarque, na época no PT. O segundo foi uh, o governo do José Magalhães Teixeira, prefeito pelo PSDB uh, de Campinas, em 1994. O terceiro foi um prefeito do PT também, que hoje a gente lamenta, é, mas até acha bom que ele não esteja no PT, que é o Antônio Palocci em Ribeirão Preto, é, em janeiro de 1995. Então, é, esses três programas que foram, digamos assim, pioneiros, é, são programas que iniciaram pagamentos é, baseados na proposta de uma garantia de renda mínima, no caso do programa dos Princípios por meio de imposto de renda negativo, no caso desses por meio da garantia de renda para famílias que mantivessem suas crianças indo à escola. Isso ficou conhecido como Bolsa Escola. E aí, a gente, nós do PT, ou da esquerda e tal, a gente pisa na bola na hora que a gente entra, ou entra em umas bolas furadas, na hora que a gente vai debater se fulano é mais pai, menos pai do Bolsa Família, o Bolsa Escola do Fernando Henrique... Cara, isso é uma conquista da sociedade, o PT deveria uh, se posicionar como um ator que teve o privilégio de fazer com que isso avançasse em vários momentos, mas é uma conquista da sociedade, é exercer um mínimo de, de proteção social, que ao longo dos anos foi evoluindo, o governo federal uh, comprou a ideia e passou a pagar o Bolsa Escola uh, Nacional, até em 2003 a gente chegar ao Bolsa Família. Né, que foi a junção de todos esses programas, é, em alguns governos municipais e estaduais eles deixaram de existir para dar espaço para o Bolsa Família, né, que é um programa que alcança é, hoje 14 milhões de famílias, hoje no governo Bolsonaro, 13 milhões e 56 mil famílias, eu checo esses dados praticamente todo dia, então, é, hoje isso, mas é, nesse mês de abril aí, por conta do coronavírus, eles vão acelerar a inclusão de pessoas, deve chegar a 14 milhões, 290 mil uh, famílias, que dá aproximadamente 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas é aproximadamente também um quarto da população brasileira, certo? E aí a gente é, vê notícias sobre a renda básica pipocar no mundo inteiro. Ah, a Finlândia está começando, o Canadá está começando, a Califórnia está começando. Aí você vai nesses lugares, eu fui na Finlândia, fui no Canadá, fui lá ver a renda básica, discutir com companheiros que discutem essa pauta ao redor do mundo, e aí o programa do Canadá tinha 5.500 pessoas, o da Finlândia tinha 2.000 pessoas, o da Califórnia, uma cidadezinha, tinha 125, 135 pessoas, que era um teste sobre como os indivíduos respondem à renda básica, né? É, posso falar em detalhes sobre cada uma dessas experiências, mas o que me interessa aqui é mostrar que o Bolsa Família tinha 50 milhões de pessoas. Então, não é universal, mas é muito maior do que todas essas notícias que vocês vêm pipocar por aí de renda básica o tempo todo. E o debate é, com o Bolsa Família, estamos dando um primeiro passo na direção de uma renda básica? Eu defendo que sim. Essa não é a posição de todo mundo que discute renda básica, mas eu defendo que sim. O que a gente precisa é fazer com que o Bolsa Família continue crescendo, continue absorvendo mais pessoas, se possível se tornando menos condicional, melhorando os valores, até chegar a uma uh, renda básica, possivelmente. Né? É, o que aconteceu com o coronavírus? Chegou nessa situação em que a gente está, né? e a renda básica, de repente, virou a solução para os problemas... Uh, econômicos relacionados à reposição de renda dos trabalhadores. Né? O que a gente está vendo é que uh, políticas de inspiração universalistas que se baseiam em todo esse acúmulo secular uh, de discussão sobre a renda básica estão uh, respondendo hoje melhor à crise econômica do que alternativas... Uh, por exemplo, de fornecer bens e mantimentos e assim por diante às pessoas. Né? Só que isso só é possível graças à construção uh, de uh, mecanismos como os construídos pela pela política de renda mínima, que é o que é o Bolsa Família, uma renda mínima. Entendam assim, ó, a renda básica é o a, a renda básica é o direito de todos. O renda mínima é o piso abaixo do qual ninguém pode ir. Bolsa Família é um renda mínima. Né? Ele fica aqui, ninguém cai abaixo de R$ 89,00 por mês, em tese. Né? É, então, ninguém recebe menos que R$ 89,00 é, por mês no Brasil, é, em, supostamente. Né? Então, é, a, a renda mínima, ela, a construção de políticas de renda mínima, dentre as quais o Bolsa Família, permitiu a gente dar um passo que abranja mais pessoas, que nos coloca mais perto do que é uma renda básica, que é o direito de todos. Né? É, e a gente defende, aqui no Brasil, isso é muito forte, principalmente por conta uh, do debate acadêmico, de política social e também político, por parte dos PCI, que uh, se faça uma transição por etapas, começando pelos mais pobres. E o coronavírus acelerou isso. Né? Uh, se você pensar que, uh, de repente, você teve que atingir mais, mais pobres, né? o maior contingente de mais pobres que entraram na pobreza em função da situação uh, gerada pela crise do coronavírus, você acelerou os passos em direção a uma renda básica. Dá para encontrar características similares. Ela é regular e periódica por três meses, mas é, é em dinheiro, né? é, ela é individual para uh, trabalhadores acima de 18 anos, e ela é incondicional, ela só não é universal, né? É, tal como a gente gostaria que fosse. Mas ela não é, não é condicional, por exemplo. Ninguém, acha, ninguém vai ter que provar que está indo para a escola para poder receber, ou que está procurando emprego, ou que está indo no emprego, e assim por diante. Então, nós consideramos que isso foi um avanço. Só que, além dos instrumentos, eu acho que é importante citar só mais um dos instrumentos, que é a Caixa Econômica Federal. Queria ver esses caras, esses liberais, aí estarem pagando uma política como o auxílio emergencial, se eles tivessem privatizado a Caixa Econômica como eles queriam, há 15 anos atrás. Né? Então, é, há 20 anos atrás, né, os bancos públicos são fundamentais, o cadastro único é fundamental, a Bolsa Família é fundamental. Né? Então, a gente construiu capacidade estatal de pagar esse tipo de coisa ao longo do tempo no Brasil. E tem mais um ponto que é importante, que é resultado, de, acho que a aprovação que a gente teve do auxílio, mesmo que não seja perfeito, é resultado de uma mobilização grande de uma campanha de renda básica emergencial que a gente teve às vésperas aí da aprovação, né? e, de repente, a gente estava na mesa com o Maia, com o Paulo Guedes, com o Arminio Fraga, eh, e outros, eh, debatendo a importância da garantia de renda nesse período do coronavírus. Alguns ah, já com compromisso de eh, defender essa pauta daqui para frente, outros achando que é só o momento do coronavírus. O que a gente não pode é perder a oportunidade de problematizar isso, como uma etapa possível que, em se provando efetiva, pode vir para ficar. E é esse o debate que a gente vai fazer daqui para frente, é, de, uma, de que três meses é só o começo, a população está experimentando uma política social que é efetiva e ela tem que é, continuar. Só que para isso a gente tem que garantir que ela dê certo não podemos passar por situação de gente que tem direito e não recebe, ou de gente que, eventualmente, acaba não uh, atendendo aos critérios, mas acaba por receber, porque senão isso cai numa situação de uh, dúvida também sobre a importância e possibilidade de ser algo efetivo. Né? Então, nós vamos bater tambor de que isso foi uma conquista da sociedade, de uma mobilização que está há décadas lutando por isso, e de que, em se provando algo efetivo, deve ser mantido daqui para frente. Viu, Guida, contamos com você... É, como parceira para isso. E eu vou parar de falar e ouvir um pouquinho, pessoal, que eu sei que já tem um monte de comentário aqui. Eu falei por quase 42 minutos. Mas é importante, é um debate é, muito importante, né? um debate que, como você falou, tem, tem toda uma trajetória histórica. né? É, é, é bacana porque você falou, não tem nada, assim, não, não é que não tem nada, mas assim a sua raiz, inclusive, não é nem... É, não é nem comunista, né, como os caras falam, né? Assim, tem bases aí de liberais que defendem isso, né? Então, uhum. ou seja, né? então isso é uma política totalmente defensável, uma política que a gente, né? ou seja, que dá para fazer acordo com o lado de lá, né? A, a não ser que seja um lado de lá como é esse atual lado de lá, tão fascista é. que, enfim, né? Como como tem sido o essa questão agora do, do auxílio emergencial. A gente tem recebido hoje mesmo, eu recebi pelo menos umas cinco é, denúncias, dizendo da dificuldade que o pessoal está tendo de receber esse auxílio, enfim. Né? Ou seja, a gente sabe que é uma coisa deliberada, né? não é algo... Não, não, não faz parte da vontade do governo apresentar um projeto como esse, que nem de longe, assim, né, significa esse projeto, é, enfim, que foi estudado, inclusive, pelo Suplicy, né? que há muito tempo é defendido por ele. Né? É. Bom, Fabi, temos questões? Ah, vamos lá. Tem uma questão da Fabiana Gonçalves. Ela fala o seguinte, Leandro, essa é, um, é uma pergunta bacana. É. Leandro, gostaria que você falasse sobre argumentos do tipo... Ah, mas assim o Estado quebra. Como contra-argumentar com isso? Você pode responder, Leandro. Ah, tem mais uma já? Não, responde Não. essa primeiro, depois a gente responde do, do Daniel. Tá. Quer aqui? Ah, ó, esse aqui é o Jorge da aqui, Jorge. Oi. Oi, tudo bem? Vamos pôr a mão na boca, primeiro vai lavar a mão, vai. Vai, <risos> mão. vai lá. Depois você volta aqui. <risos> é, bom, é simples, é simples é, essa crítica que é feita em relação aos recursos, que eu costumo dizer, é evidente que não se paga todo mundo é, porque falta recurso, né, ela não é universal porque não é possível pagar para todo mundo, mas é, esse debate sobre, ah, não tem dinheiro, então não vamos fazer é uma resposta que eu diria, assim, simplista para o debate da renda básica. Eu prefiro é, pensar é, em aperfeiçoar as políticas que a gente tem e gradativamente alcançar os recursos necessários para isso. Um Estado mais desenvolvido, num país mais desenvolvido, numa economia mais desenvolvida, é natural que a gente tenha ganhos de produtividade, ganhos é, econômicos, maior geração de riqueza, é, de forma a se pagar todo mundo. Né? É, só que há é, um debate imenso por trás disso, que diz respeito não só à renda básica, embora eu acredite que a democratização da participação na riqueza vá permitir um maior desenvolvimento econômico, né? é, e não só eu, mesmo a maior parte dos economistas razoavelmente é, progressistas, né? é, até alguns liberais, né? então... É, Embora você tenha é, essa, essa limitação, né, você tem uh, políticas construídas que você pode cada vez mais aperfeiçoar até você se avançar na direção de uma renda básica. Então, é, fora isso, tem um debate já estabelecido há muito tempo sobre o financiamento das, da, da política social, das políticas públicas, financiamento do Estado em si. No Brasil, não é que a gente não tem dinheiro para pagar a renda básica, não temos dinheiro para pagar o SUS, para pagar o, a, o sistema de educação e assim por diante. É, muita gente tem me perguntado, é, e eu respondo que sim, que o recurso para isso a, poderia vir da taxação de grandes fortunas, poderia vir da taxação de lucros e dividendos. Evidente que pode. E essas coisas têm que ser taxadas independente da renda básica. Nós temos um sistema regressivo no Brasil, e não é porque... É, e não é um sistema regressivo uh, incapaz de pagar uma renda básica, ele é incapaz de sustentar as políticas sociais como elas deveriam ser. Né? Então, é, pagar uma renda básica vai passar por uma reorganização dessas coisas, evidentemente, é, uma reorganização da carga tributária, uma reorganização... É, da, da, da arrecadação do Estado, pelo desenvolvimento do país, desenvolvimento da economia, no meu entender, um desenvolvimento que é, não pode prescindir da democratização da economia, né? é, mas, acima de tudo, cabe a, uma, cabe a sociedade decidir por isso. A sociedade tem que decidir uh, se ela vai tomar os passos, uh, dar os passos necessários uh, na direção de uma renda básica. Né? Então, a partir do momento que for uma prioridade, avançar em direção a uma renda básica, vai ser possível, uh, por etapas, né, abrangendo, eu considero acertadamente, uh, os mais pobres primeiro, uh, avançar até a renda básica. Né? Então, uh, eu acho que esse debate é, tem que ser feito, mas ele é, uh, digamos assim, simples demais responder que o impeditivo para se pagar uma renda básica é uh, o, o simples fato de não ter dinheiro. Eu costumo fazer a seguinte provocação. Se você tivesse, se você fosse prefeita de Campinas, Guida, e tivesse o maior orçamento do Brasil, né, é, e pudesse pagar uma renda básica, do ponto de vista econômico, pudesse pagar um, uma renda básica para todos os habitantes de Campinas, você ia conseguir convencer toda a sociedade campineira, tradicional campineira, é, que é, você tem que distribuir dinheiro para todo mundo, independente do que a pessoa estiver fazendo? Então, assim, não ter dinheiro é só o primeiro problema, é grave, mas ele é sim, o primeiro. Sim. Quero mesmo você convencer que tem que dar dinheiro para vagabundo. Eu acho que é, tem que dar é, dinheiro para vagabundo, com, né? porque como eles falam, né? É então, assim, tem que dar dinheiro para vagabundo, para rico, para trabalhador, para criança, para idoso. Então, convencer as pessoas disso é tão difícil quanto não ter dinheiro. Eu acho difícil você me convencer e dar dinheiro para rico. <risos> a gente vai tributar, pra, esse pra cara vai pobre, ser tributado não, não, esse cara não vai é... ser tributado sim, né? sim não, eu, agora, depois que você explicou tudo isso eu mais ou menos que entendi mas eu ainda preciso né, limpar essas, <risos> a, a, a minha velha percepção né é isso, agora do, do resto, carinho eu, eu, eu não tô falando para você eu não estou falando para você colocar de lado o seu ódio de classe <risos> eu tá cultivo o meu tá é. certo tá certo <risos> vamos lá pessoal temos mais questões tá. o Daniel Pires fala o seguinte salve compa como fazer um certo debate ideológico sobre a questão da produção da riqueza com essas políticas de redistribuição de renda básica no sistema capitalista visto que as estruturas de monopólio anda anda se ainda, ainda né é se manteriam? Como como articular as lutas? Então, é, eu é, entendo que uh, democratizar a economia, reorganizar a carga tributária é, é algo fundamental, é fundamental. para a gente avançar em direção a uma renda básica. Não, nós não vamos começar a pagar uma renda básica pra, da noite para o dia, uh, assim como nós não vamos reorganizar uh, a distribuição da riqueza num dia. Né? Então, uh, acho que tem muito embate político a ser feito para uh, determinar formas como a riqueza é apropriada né, dentro de qualquer sistema. Né? E mesmo se você pegar, como eu disse no começo, né, toda proteção social existente no mundo, em cada país, ela é resultado de um embate uh, de classes sociais, né? um embate resultante da economia política de cada país. Né, e uh, eu acho que a gente tem que ser é, capaz de, uh, neste debate, né, sair na frente, ter inventividade para uh, ser capaz de, uh, por exemplo, propor novos arranjos uh, que são de fato, uh, digamos assim, anti-capitalistas uh, ou anti-concentração uh, de renda. É o caso, por exemplo, do governo do PT em Maricá. É, que está pagando a partir dos royalties do petróleo é, uma renda básica lá para os seus habitantes. De todas aquelas cinco características que eu citei da renda básica, é, a que chega, no meu entender, no mundo, mas não posso falar isso é, porque acham que eu estou puxando o saco, é, mas no meu entender, a, a experiência que se aproxima mais de atingir as cinco características é a de Maricá é, é, Hoje eles estão pagando... 130 mumbucas, que é em moeda social, equivalente a cada real, é, todo mês, de, com base individual, de forma incondicional, para 43 mil pessoas. Uma cidade de 160 mil tem plano de chegar aos 160 mil, portanto, de se tornar universal. Mas eu falei aqui, o mais importante, eles pagam em mumbucas, que é uma moeda social uh, operada pelo Banco Comunitário Mumbuca, que leva o mesmo nome, que é uma política que a gente desenvolveu através da economia solidária. Que bacana. Então, é, a economia solidária é um, tem um ferramental enorme que se apresenta nessa hora, para a gente discutir como é que essa riqueza vai ser apropriada. Não só entre classes sociais, é, mas também territorialmente. Porque o territorialmente corresponde também a classes sociais. Vou dar um exemplo. Se essas pessoas recebessem no Rio de Janeiro, lá, lá recebessem em, em Maricá, que fica, uh, faz... Uh, limite com Niterói elas receberiam esse recurso e iam gastar em Niterói, iam gastar uh, no Rio de Janeiro porque os serviços e os produtos nesses lugares uh, se apresentam uh, em maior diversidade e tal. Pagando em Mumbuca, a pessoa tem que gastar na, no território de Maricá uh. né? isso significa uh, que vai desenvolver o comércio local uh, que vai desenvolver a economia local, uh, pequenos empreendedores e vamos lá, né o maior comércio local de Maricá uh, não chega perto de ser a grande burguesia que a gente quer expropriar, certo? Claro, claro. Nossa, é, é muito rico um projeto como esse, né? Você é, consegue lá. Atingir... Né? Ah, eu gostei da, da ideia. Bom, vamos lá. Temos o Adriano, fez questões. Adriano Bueno, ele fala o seguinte, considerando a hipótese de termos que vivenciar mais de um ano alternando quarentenas com aberturas controladas, o que você acha que a esquerda deve propor para garantir renda mínima para a segurança alimentar e a vida digna a todos os brasileiros? Ah, essa é uma Olha, questão. Eu, eu acho que, primeiro de tudo, na, nessa pandemia, o Brasil está gastando pouco dinheiro. Tinha que gastar mais. Né? É, e, assim, às vezes a gente critica até... Vou falar uma coisa polêmica aqui, mas a gente critica as ações voltadas aos bancos e tal. É, mas, assim, o problema não é exatamente esse. Claro que tem tá dando dinheiro a fundo perdido para os bancos, mas uma parte do dinheiro que precisa ser gasto precisa ir sim para crédito por meio dos, dos bancos, né? parte disso pela rede privada de bancos. Mas o Brasil tem que gastar mais para recuperar a sua economia mais rápido. Isso não significa romper com o isolamento, uh, mas significa manter sua economia funcionando, no que diz respeito ao consumo e à produção do que está sendo produzido. É, mas eu acho que, uh, primeiro, o Brasil tem que gastar mais, o que significa que podemos expandir essa política de auxílio emergencial por mais tempo. Né? Então, mesmo que isso gere dívida, né, vai ser um patamar tolerável de dívida, né, ou o uso de reserva internacional, que o Brasil dispõe também, é, mas é, dada a situação de emergência, eu acho que nós precisamos, uh, por algum tempo, aí, principalmente se a coisa for prolongada, é, estudar a possibilidade de, mesmo que, é, de forma temporária, taxar incisivamente os mais ricos. Né? E aí sim é, iniciar depois disso, assim como a gente pode fazer um debate sobre a possibilidade de a renda básica Uh, ter na situação do coronavírus uma oportunidade para avançar e se tornar permanente, também a política de taxação de grandes fortunas ou de grandes riquezas e grandes patrimônios uh, pode se dar nesses termos. A gente pode, sim, uh, instituir uma cobrança emergencial superior até o que seria ideal uh, para sustentação permanente e tal, uh, para capturar uh, rendas extraordinárias, pagar pela conta da renda mínima e segurança alimentar, é, e depois é, é, fazer com que isso se, se fique em patamares que possam ser permanentes. O que eu acho, assim, que além da, da transferência de renda, que eu acho que deveria ser mais generosa, não deveria ter alguns critérios bizarros, como de, de renda tributável em 2018, né, que a gente pode discutir aqui também, mas tira um monte de gente da política de auxílio emergencial, é, tem que ter outras que são também de caráter popular. Muita gente mesmo no PT fala assim, ah, vamos comprar a cesta básica e distribuir para os mais pobres. Acho terrível essa política. Você vai comprar é, um milhão de cestas básicas do, do Carrefour, né, dos grandes distribuidores. Assim, prefiro, é, por exemplo, que você tenha uma política de compra garantida de toda a produção da agricultura familiar, né, é, e distribua aí sim é, o, o essa alimentação para a população, e o que faltava, você compra das grandes redes de supermercado, mas a prioridade seria sustentar é, a demanda uh, da produção, sim, sim. por exemplo, de, de gêneros da agricultura familiar. Uhum. Então, você falou sobre isso, é, eu tenho feito algumas lives, ah, tá, o Paulo Tavares Mariante, Mariante, saudações, saudações, companheira Guida, eu, companheiro Leandro, Bolsonaro, Jesus, Jean... Denuncida, fora Bolsonaro. É isso aí, variante, fora aí. Bolsonaro. É, é, a gente tem feito, assim, eu tenho feito algumas lives, né, aí nos, nos últimos, nas últimas semanas, e esse debate entrou, assim, de uma certa forma ele entra, por exemplo, tem, a gente está vendo é, muita, muitas entidades, muitos, muitos grupos sociais, enfim, várias organizações, instituições, entidades, se mobilizando é, em torno né, de socorrer as pessoas que estão né, com dificuldade, famílias que estão com dificuldade, mulheres que estão com dificuldades, enfim. E aí veio uhum. essa, esse, esse debate, né? É, o que, que a gente vai. como que a gente vai fazer isso? Só, só valorizar a solidariedade sem politizar esse debate? Quer dizer, esse projeto da renda básica, esse é um. isso que você toca é muito sério, né? Ou seja, você apresenta de fato um debate que vem politizar. né? Como que a gente tem feito isso? Como que a gente tem discutido isso com as famílias? Porque aí, aí sim vai se tornar que nem os caras do lado de lá, né? falam o tempo inteiro, vocês é, não estão ensinando a pescar, né? porque como é que está na correlação de força isso? A gente politizar a gente é lutar de fato por políticas públicas. Né? A gente recebe esses vídeos horrorosos que vêm aí dos dos robôs aí do desse grupo aí de fake news da, da vida falando isso a todo momento ah a gente precisa exigir que os políticos façam doações não é uma questão de doação é uma questão de é uma questão de direito uma questão de política pública né é, é um direito né uhum. é, é, vai muito mais além que isso né e eu queria também dialogar com você sobre isso por exemplo o governo bolsonaro o presidente bolsonaro ele vem cotidianamente o tempo inteiro, é, dizendo que o governo não vai ficar sustentando esse povo. Né? É, ou seja, isso tem tudo a ver com esse debate que você está colocando aqui. Ou seja, é, é falar isso. né? Se você quiser comentar, pode comentar. Eu vi que você... Primeiro que uma coisa importante, assim, Bolsonaro... Bom, dois, dois episódios importantes. Primeiro que o... Uh, nas eleições de 2018, Bolsonaro pode não saber, eu desconfio que realmente não saiba, mas o problema dele de governo registrado no TSE tinha lá instituir uma renda mínima universal nas formas de um imposto de renda negativo, porque essa é uma, uh, melhorando o Bolsa Família, porque essa é uma política defendida pelo Milton Friedman. Então, tinha lá no programa de governo dele. Eu lhe salvei para não deixar dizer que não. É... Ai, que bom. É assim, Vamos compartilhar assim, isso. Assim como tinha no uh, no programa do Guilherme Boulos e do uh, Haddad, tinha Lula Haddad, tinha... Uh, transição do Bolsa Família para uma renda básica nos termos do que diz a lei 10.835, que é a lei do Suplicy, que foi aprovada e sancionada pelo Lula. É, o da Marina Silva tinha lá que a renda mínima deveria ser estudada e o do Ciro Gomes tinha que a renda mínima universal deveria ser algo que compõe os debates da reforma da Previdência. Então, uh, o Bolsonaro, ele... Primeiro, ele já propunha, ele que não sabe, é, pagar as pessoas aí até melhor que o Bolsa Família. Ele até agora não mostrou que isso é algo do governo dele. Né? Então, essas pessoas estão aí há décadas falando mal do Bolsa Família. Não espero que venham falar bem da renda básica agora. Né? Então, é, acho que vai ter um embate aí que a gente precisa mobilizar a sociedade, né? as, assim, atores-chave da, da sociedade civil, e a uh, parte da população que será beneficiária, e até não beneficiária disso, mas que se sente na necessidade de ser, para que defenda a política daqui para frente. Nós aí, na Rede Brasileira de Renda Básica, estamos produzindo já o Big Brother da, da Renda Básica, o BBB, Big Brother Brasil, é o BBB da RB, né? da Renda Básica. Porque assim, a gente pediu para as pessoas uh, produzirem vídeos assim, pelo celular, igual a Globo lá naquela época do... Que eles filmavam o vídeo, é, né? É, então, o Brasil depois, que a gente quer, uma coisa assim? É, é isso mesmo. É, a gente <risos> falou assim, ó, para a pessoa filmar e falar assim: ó, a minha experiência com a renda básica é tal, eu recebi, gastei de tal jeito, foi suficiente, não foi. Estamos esperando Nossa, com isso. Que legal. É, estamos esperando com isso ser um mecanismo para mobilizar as pessoas. Na campanha que a gente fez, a gente teve mais de 560 mil assinaturas por meio do nosso site, que deixaram lá também um e-mail a gente vai manter contato constante com essas pessoas para poder né, fazer o diálogo sobre a renda básica que agora se aplica, os problemas que ela tem, as vantagens que ela tem. Né? Então, estamos é, cada vez mais preparados para ganhar esse debate uh, no debate público. Mas um outro episódio uh, curioso né, é que o, quando o projeto de lei do Suplicy foi ser debatido na Câmara dos Deputados, né, ele foi aprovado em caráter terminativo na uh, CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. E o Bolsonaro era membro suplente da CCJ, estava no dia na reunião ocupando vaga de um titular e não votou contra. Ah, <risos> então, não votou contra. É, mas foi uma votação. Oportunista, né, o cara? É, então, sim, eu acho que ele nem entendeu o que estava sendo aprovado ali. É... <risos> Realmente acho que tem dificuldades assim, de entrar no debate. É, e aí ficou lá, estava é, lá o nome dele, consta na ata, como tendo Fico votado... Ficou registrado. Está registrado. O Suplicy já mandou um e-mail para ele falando isso, não recebeu resposta, obviamente. <risos> claro, né? Bom, deixa eu ver aqui é, o pessoal que tem acompanhado. A Fabiana. Ah, doação que é bom, que é bom fazer... É, agir, é, bom, a gente faz quando quiser e quando quiser, é verdade, né? É, política pública é um direito. É Exato. isso aí, Fabiano. Exato. Bom, nós estamos caminhando aqui para o final, deixa eu ver quem mais... Ó, tenho, é, agradecer aqui a participação do, do Gilmar Epitáfio, que veio aqui e participou, da Luísa Azevedo, da Wanda Conte, da Matilde, do Marcos Andrade, que está acompanhando aqui conosco essa live, da Heloísa, da Ângela, do Lidney, da Cris Cardoso, que é uma assídua nossa aqui, a Camila Garrido, a Adriana Neves, a Rose, a Fabiana, a Daniel, deixa eu ver mais quem, o Nivaldo Silva, o Tulé, Tulé falou cheguei, mas não fez perguntas, Sérgio Albergaria, um grande companheiro nosso. Banda, já falei. Sônia Aparecida Fardim. Amarili. Céle, Deixa eu ver mais quem. O, o Ronaldo Hipólito. Gilson de Goss. Boa noite, Gilson. Adriana Macedo também. Enfim, Paulo Mariante. O Chico Ferreira. Deixa eu ver mais quem. Tem uns Bom, aí pessoal. que já me viram falar, já viram suplicir falar, que eu conheço de nome, carteirinha. e Daqui a pouco estão ah, definindo é, a linha é. básica. Quero é. ver Henry, Daniel, Paulo, Tavares, Mariantes, cara aí. Ai, eu. legal! Quem sabe onde a gente faz uma uma live com todo mundo junto falando das suas experiências, do enfim, das suas percepções so, sobre o projeto, enfim. você ah, é si também parece que, que que curtiu aqui a nossa live. O pessoal está falando aqui para mim. <risos> <risos> que bom! Bom, se é, quer fazer alguma, alguma fala final? Acho que seria importante a gente ter mais acesso, viu, Leandro? É, ver como é que a gente é, pode alcançar... Ah, tá. O Mariante, espera aí. A renda básica da cidadania está prevista no terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos de 2009-2010. Temos que intensificar a luta por sua efetivação. Eu acho que é isso. O Mariante acabou... Resumindo, sintetizando o que eu queria falar. A gente precisa intensificar isso. E para intensificar isso, a gente precisa é, ampliar esse debate, né? ampliar mais esse debate e to torná-lo hegemônico. Né? Enfim, se você quiser fazer uma, uma consideração final aí... Se ele deixar, né? Olha, se o Falar tchau pessoal. Ó, oh, pessoal. É, bom, acima de tudo, eu quero agradecer... Né, a oportunidade é, para mim, sempre muito bom conversar sobre isso. A gente está ah, num período alto aí em que as coisas estão acontecendo. Né? Quero poder fazer isso pessoalmente, assim que a gente tiver a possibilidade. Ah, é legal, legal. E tô na torcida para que é, isso, isso seja um passo que ajude a convencer as pessoas que é possível, uh, que vale a pena, né, e que serve uh, de luta para a gente Ei. fazer na sociedade que a gente tem. Né? Então, estamos uh, aí nessa luta e, inclusive, para não deixar ninguém para trás uh, que precisa receber ah. esse auxílio emergencial. Tenho recebido muita dúvida, né? uh, muita gente perguntando sobre uh, uh, como se faz para receber, quais são os próximos passos, né? e posso ajudar na medida do que for possível. Né? Tem muita coisa sem resposta e a gente não vai deixar de brigar aqui, na justiça, onde for, uh, para que legal. a política seja melhorada, tá bom? É isso aí, foi bom que você tocou nesse assunto, né, porque é isso, muitas pessoas estão tendo dificuldade, também recebi muitas denúncias, muito pedido, muitas pessoas pedindo informação de como que tá, como que tá organizado, que já fez o pedido, já fez a solicitação, são pessoas, né, que enfim, realmente ali a gente vê a necessidade e isso, e, e, e por... Talvez a gente vê também pessoas que não solicitaram, solicitou o tal, né, do, do auxílio emergencial, que o, o governo instituiu agora no início desse mês, pessoas que não solicitaram e acabaram recebendo, o que a gente percebe é que tem uma, uma certa né, confusão e uma, e uma confusão deliberada mesmo, né, que... A gente não tem recebido muito apoio aí do governo de regularizar isso, de organizar é. isso para que todos recebam. Porém, a gente tem que continuar denunciando, a gente tem que continuar falando, a gente tem que continuar provocando aí os, os, os espaços aí. E a gente, a, gente, a gente também se coloca à disposição. É, aqui em Campinas, a gente já está pensando também na possibilidade de organizar alguma coisa nesse sentido, como uma ação judicial, porque é inadmissível que pessoas que estão aí, de fato, precisando e não estão conseguindo por falta de, de, de organização e, e competência e vontade política desse governo. Quero Sim. agradecer a você, Leandro, pela sua participação, quero é, me, me comprometer a conhecer mais o projeto, a ajudar no que for possível para que esse, esse debate possa ser ampliado, que a gente possa apresentar esse, esse debate mais né, aqui, aqui em Campinas também, quando acabar esse período de quarentena, nós vamos voltar nossas rodas de conversa de forma presencial, que a gente está fazendo agora, nesse período exclusivamente virtual. Mas quando uhum. acabar esse período, a gente vai voltar a fazer nossas rodas de conversa e aí, com certeza, você já está na nossa agenda, no nosso roteiro aí de rodas, para participar lá fisicamente no Centro Cultural Esperança Vermelha e convidar as pessoas que queiram tirar mais dúvidas. Né? Esse ano é um ano de eleição e essa... É e esse tema tem que estar tá na pauta, né? Exatamente. Bom, quero, antes de, de, de concluir, quero agradecer o pessoal que ajudou essa live a estar a, a, a, a tá sendo transmitida, né? que é o nosso pessoal, Fabiana Gonçalves, Adriano Bueno, Daniel, que é, operou aí tanto no compartilhamento como convidar o Leandro aqui a participar. Agradecer a hum. Paula Viana, que é a responsável pelas artes gráficas aí da, da roda de conversa, e agradecer você, Leandro, né? Agradecer o Suplicy, que é o nosso. Querendo ou não, eu vou falar que ele é o autor. Não adianta você me brigar <risos> comigo, tá? Eu vou falar que é ele e agradecer você aí. Ele que vai brigar sua... com você. Ah, tá bom. Ah, então deixa ele brigar, não tem problema. <risos> e, e agradecer a você pela sua militância né, nessa, nessa pauta e pelo, pela sua disponibilidade de estar aqui esclarecendo, conversando com a gente sobre esse tema, ok? Obrigadão. É, na quarta-feira a gente vai ter uma outra live nossa, né, mas aí já é do, do meu canal especificamente, que é o guia da entrevista, amanhã a gente vai estar divulgando aí o tema, tá? Então, quem, quem acompanhou hoje aqui, eu peço que volte a acompanhar na quarta-feira, mas também na próxima segunda-feira a gente vai ter uma outra roda de conversa, e também fala falo a vocês, tenham um pouco de paciência, e esperem aí o, o, o compartilhamento do nosso card anunciando aí o tema, ok? Bom, Leandro, obrigada mais uma vez, tá? Força aí. Quero pedir a você e aos demais que assistiram aqui, que lavem as mãos, que se, por, se puderem, continuem em casa, façam a sua quarentena, façam o seu isolamento social e não ouçam o presidente genocida, tá? Valeu e Obrigado, boa noite. Gente. Nada. Boa noite a todas e todos, gente. Tchau. Tchau, boa noite.